Não dá mais pra continuar. Eu tentei, mas falhei. Esse trigo já está selando sem nada. Não me morrer. Os pedaços são frágil. Eu, eu juro, eu tô tão cansado. Brother, eu achava que eu tinha por. Ditador, não consigo, mas não Pro tá. de peço, se afaste Deixe um arrito me matar É isso mesmo, feiticeiro, cê não vê Por dentro ele já tá morto e não deseja mais viver Eu quero morrer Repete Eu quero morrer <risos> Que sabia, e o Nanami também Que não existe garantia De que tudo vai acabar bem Você acha que se desistir Todas as mortes vão parar O que ele disse é verdade É uma guerra, então não pare de lutar Salto Itadori. eu ainda não tô te ouvindo Você precisa se erguer Não escute ele é morra de uma vez Seu fardo é pesado e deve doer Mas eu tô aqui, eu te protegerei. Troca não foi só no bar Já morreu, desculpa. Mas não consigo mais lutar. Pedi. Ah. Olá, Eduardo, seja bem-vindo de novo Olá, mãe Besto, nós podemos começar. É a última chance que temos de amaldiçoar o outro. Eu não posso usar a expansão de domínio. Ou o um Sukuna me mata, mas tem outra solução. Posso imitar o Gojo e diminuir o risco. Autopersonificação, a perfeição. perfeição. Agora a luta começa de verdade. Vamos, cita e o que vai fazer? O bota de palmas, trocar nossos copos, marido. E quem tá tentando bater? Perdeu sua mão, tudo foi em vão. Calma, porque isso foi só o comer agora Mas que droga é o negro Conheço cada ataque Cada golpe que dará Eu não posso morrer assim Eu não consigo aceitar Você tá certo, eu sou você Eu não consigo mais negar Mas mesmo que eu não esteja certo Eu preciso te matar Eu te odiei muito e não consegui enxergar o porquê de sermos tão parecidos Mas eu quero que saiba que eu não rejeito mais essa ideia E é por isso que eu continuarei te matando e matando de novo e de novo Não por ódio ou egoísmo, mas por entender que você sempre será assim Eu sinto muito